Pra você falar, falar assim, eu ah, vou mudar a minha vida. Você leu algum livro, você viu algum vídeo, Sim. viu na internet, como é que foi isso aí? Mano. Porque o legal é isso aí, né? Porque a gente tem um insight, mas não foi a do nada. Foi. Começou quando é, eu já fiz, não sei se provar isso aqui, RinoD. Já, já ouviu falar da RinoD? Já? já, eu fiz Quem Rino nunca Rino foi vez? convidado pra RinoD, né? Todo mundo foi convidado pra <risos> Aí o que acontece? Mas a minha mentalidade, eu sempre falo isso, velho, o, o multinível em si mudou muito a, me, a minha mentalidade. Porque os aí treinamentos, que os você... eventos te moldam, velho. Então é, a, a gente foi começou. no Eduardo Carvalho, o treinamento dele pagava 50 reais pra ir no, no... Isso, exatamente. Aí se for pagar o treinamento do cara mesmo, hoje você vai absurdamente um valor muito mais então, alto. Então lá, lá no multinível você aprendeu a ler livro, pra rico, pai pobre, quem pensa, e requece, o segredo, de atração e por aí foi indo, né, isso, cara? mudar a mentalidade. Tipo assim, tirar a sua mentalidade de empregado pra uma mentalidade de empreendedor. Então já é uma dica pra, pra galera. Se você tá aí numa situação ruim, tá difícil, tudo, o que você tem que fazer? Estudar igual ele fez, ó. É, velho. Entendeu? Começa a ler livro. Mano, ó, Segresamente Milionária, viu? pra mim é o primeiro eu disse, livro. Editor, bota aí. Vai falando, Segresamente então. Segresamente Milionária, The Secret, que é sobre a é um da segredo geração, bom acho pra muito... caramba. Eu considero que foi o um livro que transformou a eu minha também. vida, velho. Eu também. Depois que eu li e assisti o do... documentário no YouTube também, assisti o documentário e li o livro, mano, a minha vida, tipo, buh, mudou, mano. É muito foda, mudou, velho. Mudou, totalmente. Você visualizar, bom, fazer seu projeto de vida, parar de... alterar o um extrato bancário, criar um cheque pra você, é Afirmação pra positiva, parar de, de nutrir sua mente com coisa negativa. Ah. Velho, eu não sei qual a última vez que eu assisti um jornal, mano. Não, eu também nem eu sei. Eu não sei, o de jornal. Eu fui descobrir o um negócio de Lázaro que tá rolando aí tem porque, depois porque... de 15 dias que e tá... E de tanto ver o povo postar no Instagram, né? É, zoando. É Zuhano. só assim que eu, eu descubro as coisas, mano. Também. Segredamente Milionária, outro que eu acho muito foda também é... Quem Pensa e Enriquece. no Napoleon Hill. Napoleon bom pra Hill caralho. Muito foda, é porque história. o Bob Proctor, que eu estudo muito, que é o do filme O Segredo, o, aquele senhorzinho lá, sim, o, sim, óculos, ele sim. se baseou nele, no, no Napoleão é. Rio, estudando, o André Ocárnio, aquela turma toda lá, Isso. eu sei todo mundo que eu vivo estudando, eu também, então assim, depois que eu comecei a ler esses livros, aí comecei, né a, através desses eventos, comecei a, a estudar mais assim, Ver vídeos no, no próprio YouTube, velho. Eu pesquisava muito vídeo, tipo assim, o que, que os milionários fazem, quais são os hábitos de, de pessoas de sucesso. Como ganhar dinheiro. Como eles pensam. Exatamente. Aí, automaticamente, você vai mudando, né? Quando você vai colocando essa informação em sua cabeça, coisas vão mudando. E a partir daí, eu fui começando, mano. Só que assim, eu quebrei a cara várias vezes antes de... Até começar a ter resultado.